A gente sabe que uma campanha eleitoral, ela envolve um monte de fatores e de elementos que vão acontecendo o tempo todo, né? Por exemplo, todo mundo aqui quando está envolvido, vocês já, alguém já concorreu aqui? Alguém que não vai ser a primeira vez? Uma coisa é você planejar a campanha, outra coisa é a campanha propriamente dita. O que é certeza é que tudo aquilo que é planejado e pensado com antecedência, você consegue fazer com que o resultado seja melhor. Diante de todas as mudanças que a legislação teve, diante das mini reformas, né? O Ministério Público, a Justiça Eleitoral agora acompanhando as eleições, as campanhas de perto, né, na fiscalização, no controle dos gastos. Então a gente sabe que a conquista do voto é apenas uma etapa de tudo aquilo que vocês vão ter que pensar. Além disso, vocês vão divulgar as plataformas políticas de vocês para conquistar aquele eleitor tentando não infringir as regras, montar as agendas de vocês, de atividades Saber dentro dessas agendas o que é permitido, o que é proibido. Se você não está, por exemplo, tendo uma conduta que é vedada, o que você está fazendo naquela agenda que é permitido? E saber a forma dos limites dessa atuação para que você conquiste o seu eleitor, mas que você não possa lá adiante ter um problema, uma multa, né? Ou muitas vezes até... A desistência, a renúncia por ficar tão frustrado com aqueles problemas que uma campanha às vezes traz. Alinhar os assessores. Ninguém, nenhum candidato vai estar sozinho, né? Vocês vão ter vários profissionais envolvidos com vocês na campanha. Desde já é o momento de vocês pensarem... Que profissional que eu vou querer ter comigo? Quem são essas pessoas que vão trabalhar na minha campanha? Vão ter aqueles amigos que vocês querem? Simplesmente pelo fato de serem amigos e vocês confiarem neles. Mas vocês precisam também de pessoas capacitadas, de profissionais que possam orientá-los para que vocês não percam toda a conquista do voto que vocês tiveram. Então, vocês vão ter que se munir de informações, porque se vocês souberem o que é correto, o que é proibido, o que é permitido, vocês conseguem, inclusive, orientar melhor os assessores de vocês. Vocês também vão ter que angariar doações para financiar a campanha. O limite de gastos aqui Prefeito é 500 e alguma coisa? Foi, né? 500 e alguma coisa, eu dei uma olhada lá na tabela do TSE. E 43 mil e qualquer coisa, é. Esse valor, ele vai ser corrigido desde junho de 16 até, acho que julho de 16 a junho de 20. Em junho, vocês vão receber lá no site do TSE a tabela com o valor atualizado. Você tem que planejar muito bem esse limite de gastos. Por quê? Às vezes é pouco, às vezes é muito, dependendo da ação que você toma. Algumas mudanças na legislação, os advogados, os contadores, agora vocês podem pagar sem que isso interfira no limite de gastos. Podem, inclusive, utilizar recursos públicos para isso. Não há mais problema. Mas o que vocês não podem é deixar de ter os profissionais que são obrigatórios. Outros são facultativos, a gente vai comentar. Gerenciar, então, esse limite de gasto com as despesas significa saber quanto eu posso gastar de cada coisa. Quanto eu posso gastar com mão de obra? Quantos cabos eleitorais eu vou poder contratar? Eu vou poder ter veículos na campanha? Vou poder receber empréstimos? Quanto de cada coisa eu vou poder ter pessoas, voluntários, fazendo trabalho de cabo eleitoral, distribuindo material, santinho para mim? Onde eles podem distribuir? Até quanto que eu posso gastar? Tem que ter alguma coisa quando eu mando fazer o santinho? Tem alguma obrigatoriedade? Isso tudo vocês vão ter que estudar. Eu vou gastar com a alimentação desse pessoal. Eu tenho um limite para gastar com isso? Então, essas variáveis é que vão influenciar, fazendo com que você administre bem o seu limite de gastos. Se você não planejar, na hora da campanha, você pode, inclusive, terminar com dívidas. E nem sempre o partido pode assumir a sua dívida, mas nem sempre ele assume. Se o partido não assumir a sua dívida, você ainda vai ter a sua prestação de contas desaprovada. Dependendo do problema que você, que for provocado por isso, né, que você não atentar, pode gerar uma multa. Além da dívida, você pode ter ainda uma multa. Então são detalhes que você pensa assim, nossa, mas isso tudo é muito difícil, são muitas regras. Eu acho que isso não é para mim. Não, pense o contrário. Que bom que eu estou sabendo disso agora. Tem limites para tudo isso? Eu vou começar então a estudar essa história para organizar, porque eu quero a minha prestação de contas aprovada. Tá? Existem coisas que você pode fazer financeiramente e existem também outras que você pode fazer de forma estimável na sua campanha. Não são só recursos financeiros que você utiliza, só que tudo isso é abatido do limite de gastos. Vou dar um exemplo. Você pode, por exemplo, receber um imóvel para você utilizar como sendo o seu comitê eleitoral, seu comitê de campanha. Aquele imóvel, você vai ter que lançar na sua prestação de contas, declarar esse imóvel, por exemplo, quanto que esse imóvel custaria se você fosse alugar. Você vai ter que avaliar isso ao valor de mercado e vai lançar na prestação de contas, inclusive indicando a sua fonte de avaliação qual foi. Nesse caso, vamos dar um exemplo, as imobiliárias locais, você pegou ali o valor, quanto seria mais ou menos a locação daquele imóvel. Beleza, nesse imóvel você tem despesas, água, luz, internet, o mobiliário desse espaço. Como é que você vai lançar isso? Você vai comprar com o dinheiro da campanha? Se você comprar bens, bens móveis, por exemplo... Esses bens, ao final da campanha, vão sobrar e você vai ter que repassar ao partido como sobra de campanha. Se você receber esses móveis em doação, você vai, vai calcular aquele valor estimável. Quanto seria se você fosse pagar pela locação daqueles bens? E você vai lançar na prestação de contas. Tudo isso, até aqui... Não envolveu dinheiro, a não ser as despesas de água, luz e telefone lá. Mas o imóvel recebido e os móveis, por exemplo, recebidos em doação, em sessão, né? Porque doação, o, o bem depois vai para o partido. A sessão de uso é um empréstimo. Esse cálculo, a diferença aí. Esse cálculo, importante inclusive na hora do lançamento. Você não se equivocar entre doação e sessão de uso. Isso não mexeu no seu financeiro, mas no seu limite de gasto é abatido. Se você planejar sua campanha só pensando no que você vai gastar financeiramente, você vai ter uma surpresa lá ao final, quando você souber que você tem que lançar isso. Vai estourar o seu limite de gasto. Estourando o limite de gasto, você passa a ter uma multa de 100% o valor excedido. E dependendo do quanto você exceder, você pode ter a desaprovação das suas contas. Já pensou? Você ser eleito com as contas desaprovadas não é um bom sinal para aquele mandato seu que está começando. Aí alguns de vocês estão pensando... Mas se a minha conta for desaprovada, eu vou poder tomar posse? Depende. Se for uma desaprovação por um motivo simples, que apenas ocasione uma multa, que não gere um problema maior, que não tenha ali um crime de abuso de poder econômico, algo que o Ministério Público resolva entrar com uma ação maior, você vai poder tomar posse normalmente. Do contrário... Vai depender do julgamento dessa desaprovação. Que tipo de irregularidade ou crimes podem ter sido cometidos ali. Tá? Outra coisa importante. Quando vocês forem gerenciar mão de obra, propaganda e Facebook, também... Boa noite. Também o planejamento tem que ser cuidadoso. Porque Facebook... Você tem que estar atento às regras. Você não pode pagar matérias. Você pode impulsionar em, nas redes sociais essa, a divulgação da sua campanha. Mas você não pode fazer matérias pagas. Então você vai lá na resolução da propaganda, estudar como é que a sua propaganda vai ser feita. Porque às vezes, não por má fé. Você tem a boa-fé, você só tinha o desconhecimento daquilo. Né? Eu gosto muito, né, eu trabalho no cartório eleitoral, e eu gosto muito até, por necessidade do trabalho, de ler o, as publicações no Diário da Justiça né, Eletrônico, o DJE. E às vezes assim a gente fica tão triste de ler, nossa, olha, foi desaprovado por isso, nossa... Olha, foi desaprovado por aquilo, era tão pouco aquilo, olha, era uma bobeira. A pessoa não sabia, não tinha consciência que aquilo estava errado, estava fazendo na boa-fé. Também tem quem faz por não ter, por ter má-fé? Claro, tem tudo. Mas essa visão de que o lado político só tem pessoas erradas, mal intencionadas, está errado. Tem tanta gente bem intencionada, tem tanta gente cheia de boas ideias, de plataformas interessantíssimas. Mas é importante você alinhar a sua boa intenção ao conhecimento da regra. E elas não são difíceis, não são difíceis, elas são fáceis. Qual é o detalhe? Elas são muitas. Mas se vocês começarem a estudar com essa antecedência, começando agora, vocês vão conseguir ter um planejamento à altura da campanha de vocês. E dar um show na prestação de contas nas eleições de 2020. Manter o sob controle. Família, o seu lado financeiro pessoal, o sonho de ser eleito e a ansiedade. Eu brinco muito nas minhas aulas, nos meus cursos, quando eu falo na questão da família, por motivos óbvios, a gente tem que, né, enquanto a sua campanha está acontecendo, você não esquecer que você tem uma família, mas eu sempre brinco que vocês têm que tentar, os casados, tentar não separar durante a eleição. Porque a gente sabe dos estragos que os ex e as ex causam na vida dos candidatos. Então parece uma coisa boba, mas não adianta nada você estudar com dois anos de antecedência, preparar, planejar, fazer acontecer, em uma noite tudo pode ser perdido. Então é um conselho, tentem manter a união, resolvam os problemas antes, porque durante a campanha tudo se potencializa. Vocês vão estar cansados, estressados, ansiosos, é muito curto o período da campanha, são 45 dias de muita intensidade, muita adrenalina. Deliciosa adrenalina, porque quem participa de campanha sabe o quanto é gostoso, né? É realmente algo viciante. Só que depois que termina a campanha, o seu financeiro pessoal não pode estar dizimado. Né? quantas vezes enxuguei lágrimas no balcão de esposas que chegavam porque o marido tinha dizimado o patrimônio, vendido tudo o que tinha porque ah, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu tenho tantos votos prometidos e chegava na hora o resultado das urnas, não, a urna está fraudada eu tenho certeza, eu ia ter tantos mil votos não teve, porque o eleitor é uma caixinha de surpresa o eleitor pode afirmar que vai votar e não vai votar. Então cuidem do patrimônio pessoal de vocês. Cuidado para não misturar com o da campanha. Principalmente não utilizem nada à margem da conta bancária de campanha. Vocês vão ter um CNPJ. Todos os candidatos terão um CNPJ. Para que serve esse CNPJ? para justamente segregar, separar a sua vida financeira candidato com a sua vida financeira da sua pessoa física, do seu CPF. Tá? Esse CNPJ você vai utilizar nos contratos que você fizer, nas compras que você fizer de material, em tudo, nos contratos que você celebrar com os profissionais. Em tudo você vai usar. Esse CNPJ é quem lhe, lhe identifica na Justiça Eleitoral, na prestação de contas. Procurem fazer tudo dentro da conta bancária. Tudo que vocês forem usar, primeiro tem que passar por essa conta bancária, aberta com esse CNPJ de campanha. Vocês vão abrir de cara uma conta que é obrigatória para todo mundo. Às vezes eu ouço, principalmente nas eleições para vereador, eu ouço muito assim: eu só vou trabalhar com recursos estimáveis. Eu não vou gastar nada, o partido vai me dar tudo. Eu não vou trabalhar com financeiro. Vou trabalhar só com doações, sessões de uso. Vão me emprestar o imóvel, vão me emprestar veículos, o motorista vai me ajudar de graça, o partido vai me dar santinho. Mesmo assim, você é obrigado a abrir a conta bancária de campanha. Não abrir a conta bancária de campanha é desaprovação de plano das contas, tá? Uma conta, pelo menos, que é essa. Existe também o fundo partidário que o partido pode repassar para vocês. E agora existe mais um fundo que é o FEFEC é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Esse fundo já aconteceu nas eleições 2018, 2018, tá? ele é hoje de mais ou menos, corrigido mais ou menos 2 bilhões e meio. Existem aí, está tramitando uma possibilidade de aumento desse valor e todos os partidos vão receber, além do fundo partidário, que é de mais ou menos 900 milhões e alguma coisa, além desse valor, todos os partidos vão receber o FEFEC que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Pelo menos 2% desse valor é distribuído igualmente entre todos os partidos. Mas o partido vai ter outros valores, outros percentuais, de acordo com a representatividade que ele tiver. Vocês vão receber parte desse valor ou não, de acordo com a decisão, os critérios de distribuição do partido. Então é importante vocês já irem aos partidos e perguntar sobre o Fundo Especial. Qual é o planejamento de distribuição do Fundo Especial de campanha? As mulheres, as mulheres, a gente fala as mulheres porque são as campanhas de minoria de gênero, tá? Elas terão no mínimo 30% todas as mulheres. No mínimo, 30% tem de ser aplicado na campanha, nas campanhas femininas do fundo partidário e do FEFEC, que é o fundo especial. Esse fundo tem que ser requerido, o candidato tem que requerer ao partido, e o partido monta os seus critérios de distribuição, divulga public, da publicidade, disso divulga na, na internet, né, publicamente, e o TSE aprova se as regras estiverem cumpridas é do gênero de minoria, gênero de minoria, 30% vai para o gênero de minoria. 30% no mínimo, porque é o mínimo da composição da chapa. Se o seu partido fizer uma composição de chapa, na qual ela, ele vai ter 40% do gênero de minoria, que normalmente são as mulheres, e 60% de homem o mínimo do fundo e do FEFEC passa a ser de 40%. O percentual de distribuição do fundo partidário do FEFEC tem de ser idêntico ao percentual da chapa montada dos gêneros. Tá? Então isso é uma coisa importantíssima. Existem despesas que podem ser feitas com o fundo e com o FEFEC e outras que não podem ser feitas. Tá? A gente não vai poder entrar em detalhes do, de toda a legislação, mas vocês já vão anotando itens que vocês, quando forem ler a resolução da prestação de contas, uma das que vocês vão ler, vocês vão ler todas, tenho certeza, né? com essa dedicação de comparecer num dia de temporal tão grande, tenho certeza que essas pessoas vão ler tudo que tiver que ler, vocês vão poder saber todas as regras de cada item do que a gente vai falar ansiedade a ansiedade pode fazer com que vocês tenham as contas desaprovadas antes da campanha começar mas como é possível se a campanha nem começou como é que eu posso ter uma conta desaprovada existem algumas providências que vocês têm que tomar antes do início da campanha por exemplo esse CNPJ do qual eu falei, quem vai ter esse CNPJ liberado? Quem não tiver problemas no CPF e, de, e possam interferir, atrasar ou tornar negado esse CNPJ. Quem disponibiliza o CNPJ? A Receita Federal, no momento que vocês... Vocês não, o partido, né? Quem vai fazer o requerimento do registro, a solicitação do registro de candidatura de vocês. Automaticamente, esses bancos de dados são compartilhados, justiça e receita. Esses dados entram, se tudo estiver regular, CPF tudo direitinho, com todas as informações idênticas. Tudo que tiver no seu nome, o seu endereço completo, o seu nome, no, na Justiça Eleitoral e na Receita, o seu CNPJ vai sair sem problemas. O seu endereço É muito comum às vezes mulheres que casam, divorciam, trocam algum sobrenome, esquecer de atualizar esses dados e aí o CNPJ trava. Sem CNPJ não tem conta bancária aberta. Sem conta bancária aberta não tem início da eleição. Vocês não podem começar a campanha de vocês, porque você não tem o CNPJ liberado, porque você não corrigiu, às vezes, um nome abreviado, um sobrenome abreviado, uma troca. Os trans que trocam o nome e o gênero esquecem de atualizar na receita. E um detalhe, na mudança de gênero, mudando para quem fez alteração para a mudança para o gênero feminino, passa a ter direito às cotas. E quem era masculino e quem era feminino e passou, trocou, manifesta-se agora como sendo do gênero masculino, perdeu a cota. Tá? Perdeu não, passa a não ter direito, né? porque nunca teve. O que é importante vocês saberem? Se alguém precisa se desincompatibilizar antes, não deixar para a última hora, já ir olhando, que cargo eu tenho, eu preciso me desincompatibilizar? É muito comum isso acontecer. Eleição passada, uma candidata assim, franca, candidata a eleita, a ser eleita, uma, uma aluna minha no Nordeste, que sempre faz os meus cursos, simplesmente esqueceu de fazer a desincompatibilização em tempo. Uma candidata é eleita. Considere que era eleita. Então existem prazos que vocês têm que cumprir antes da campanha. Quando forem se registrar... e vocês vão levar todas aquelas certidões, aqueles documentos todos... já façam antes um estudo. Está tudo certo? Está tudo regular? Porque até apresentar, dar errado... Receber a intimação para fazer a troca, isso tudo demanda tempo. Sem contar as greves que sempre acontecem durante a eleição. Sempre tem alguma greve durante o período para deixar vocês bem loucos. E vocês não podem começar a campanha com a ansiedade de iniciar logo se vocês não tiverem regularizado esse CNPJ com a conta bancária aberta. e é planejar as estratégias de ação. Vocês vão planejar antes do registro como é que vocês vão fazer cada etapa. Vocês vão ter que ter um contador e um advogado obrigatoriamente. O partido pode ceder? Pode pagar para vocês? Pode. Não há nenhum problema e isso, como eu disse, não interfere no limite de gastos de vocês. Até a eleição passada, isso entrava como uma doação de serviço recebida do candidato pelo partido. Agora não entra mais no limite de gasto. Relacionamento bancário. Organização documental, vocês entenderam. Esse kit todo que vocês vão preparar aí daqui para frente. Relacionamento bancário. Parece uma bobeira. Mas, os bancos não gostam muito dessas contas de candidatos. São contas que não pontuam para eles. São contas que são revestidas de muitas exigências. exigências. Eles podem responder sob as penas da lei do artigo 347 do Código se eles não obedecerem, por exemplo... Todo, todo depósito que entrar tem que ser identificado. Eles não podem cobrar taxas de manutenção. Só podem cobrar taxas e tarifas de serviço prestado. DOC, TED, talão de cheques, é, cartão, cheque avulso. Isso eles podem cobrar, mas a manutenção da conta não. Eles têm que oferecer para vocês extratos consolidados, assinados porque são os extratos que são válidos e são documentos que são a alma da sua prestação de contas. Quando eu falo antecedência no relacionamento bancário, eu quero dizer assim, qual é o melhor banco para abrir conta de campanha? É o banco que você tem o melhor relacionamento com aquele gerente. Porque é desse relacionamento que você tem com o gerente que você vai conseguir, inclusive, muitas vezes, ensinar para ele. Porque ninguém ensina para os gerentes dos bancos as regras eleitorais. Eu não os culpo. Você pode montar a sua pastinha com tudo que é dito lá na carta circular do Bacen, na resolução da prestação de contas, na lei 9.504. Você monta uma pastinha com todos os artigos que fala tudo que o banco tem que fazer. Não vai passar de três folhinhas numa pasta. Você vai ao seu gerente, mostra para ele, olha, nós vamos precisar observar isso, isso, isso, isso. Se você percebeu já uma indisposição com aquela gerência, você já começa a ir em outro banco. Não espera chegar... O momento em agosto para começar. Banco tem prazo para abrir conta? Tem. Eles vão ter três dias a partir do momento que vocês entregam a documentação para abrir essas contas. E vocês, candidatos, vão ter até dez dias da obtenção do CNPJ para abrir essa conta. Se o banco estabelecer óbices, começar a dificultar eles podem responder pela, sob as penas do artigo 347. Vocês devem noticiar isso ao promotor eleitoral de vocês, ao juízo eleitoral, que está acontecendo aquele problema. Diga. Eu segurei porque eu achei que você ia nesse caminho. Experiente, né? Já vivenciou isso na sua campanha. É gloriosa. Né? Um candidato eleito passou por todos os problemas que pôde passar numa campanha e sabe. O segredo, gente, está no detalhe. O planejamento, a antecedência, cuidar de cada coisa com ética, não achar que o, o voto vale, qualquer coisa vale um voto. tá? Isso é muito importante, a conduta ética de vocês. Como a gente falou, contador e advogado são obrigatórios, não abate do limite de gastos, mas o administrador financeiro é opcional. Vamos supor que você fale assim, eu não quero cuidar das minhas finanças, não tenho aptidão, não tenho paciência, não é minha praia. Eu quero estar ali no tete a tete com o meu eleitor, fazendo minha campanha, buscando o meu voto, cativando o meu eleitorado. É, é um direito total seu. Mas o que, que você tem que fazer? Decidir quem você vai colocar como administrador financeiro. Essa pessoa responde solidariamente com você por qualquer coisa que dê errado nessa campanha. Qualquer irregularidade solidária. O candidato, ele é o único responsável pelas informações que são prestadas. Mas as consequências dessa irregularidade, os problemas advindos de uma negligência na prestação de contas, o administrador financeiro responde solidariamente. Então tudo isso é importante você conversar antes. Sem contar que a cada doação financeira que você receba, que entre na sua conta bancária, você terá até 72 horas para fazer a transmissão do relatório financeiro. Até 72 horas, do momento em que o crédito entra na sua conta bancária, você tem que transmitir via SPCE esse relatório. Não fazer transmissão de relatório financeiro desaprova contas. Mesmo que esteja lá na conta, com um o CPF do doador, só pessoas físicas podem doar. Pode aparecer CNPJ no extrato bancário de um candidato? Pode. Sabe de quem? Outro candidato que doe para sua campanha ou partido. Entra com o CNPJ deles. tá? Então, quando vocês lerem, é importante também aprender a ler a resolução. Porque às vezes você lê a resolução... E nem sempre ela é escrita com uma linguagem muito amigável, mas você vai lembrar disso. Você, vocês vão ver várias vezes na resolução aparecendo CNPJ lá no extrato bancário. Não quer dizer que é pessoa jurídica, qualquer pessoa jurídica. Esses CNPJs de campanha, eles são um lote inseparado da receita que não faz parte daquele lote de CNPJ comum de pessoa jurídica. No batimento que o módulo SPCE analista vai fazer, ele vai saber que aquele CNPJ corresponde a um outro candidato com ou um partido, tá? Então, é importante atentar sempre para essa questão do financeiro. Um aluno meu teve uma conta desaprovada, um contador famoso que já tinha um lastro de muitas campanhas vitoriosas aí, de muitas prestações de contas aprovadas teve a prestação de contas do candidato, que era o mais correto, o mais certo, o mais direitinho da campanha toda, porque entrou mil reais, mil reais, na conta dele do fundo partidário. Ele falou, fundo partidário? Ah, é do partido, né? É um dinheiro que a origem está totalmente identificada. Esse eu não preciso fazer a transmissão do relatório financeiro. E não fez. A conta foi desaprovada por isso. Perdeu o cliente, não se conforma até hoje com essa mácula dessa prestação de conta desaprovada por mil reais do fundo partidário. Depois ele reverteu isso lá na corte? Era na campanha de 16. Ele reverteu na corte? Claro. Nenhum juiz deixaria uma desaprovação apenas por esse motivo. Uma corte de sete juízes lá. Mas o que, que aconteceu? Quem fica sabendo da aprovação depois? O que marca é a desaprovação. Tá? Candidato eleito. Quando sai a aprovação, ninguém mais quer saber. Então, atentem para esses detalhes que são importantes. É, os profissionais que vocês vão escolher, reflitam bem. Não é o primo, não é o vizinho, a não ser que o primo e o vizinho sejam muito bons. Não é aquela pessoa que é a irmã, amiga, não é o conhecido, não é a filha que acabou de se formar. Não quer dizer que os mais jovens sempre me perguntam. É, ah, eu tenho que pegar, é, professor, eu tenho que contratar contador e advogado muito experientes, né? Eu falo não. Você tem que contratar profissionais que se atualizam. E principalmente que tenham humildade. Humildade para entender que nessa matéria a gente só sabe tudo até hoje. Amanhã a gente tem que continuar lendo para saber o que mudou amanhã. E pessoas que às vezes acham que já sabem, que têm vícios de legislações que já estão ultrapassadas podem levar vocês a um, uma falta de sucesso, a um insucesso na eleição. Então procurem pessoas atualizadas. Eu tenho alunos que estrearam, por exemplo, na campanha de deputado agora, começaram a trabalhar pela primeira vez. Deram um show na prestação de contas. Um show. E tenho alunos, alguns outros, experientes, mas que acharam e já sabiam. Então vocês vão procurar profissionais, experientes ou não, não importa, mas que se atualizem, que tenham humildade para entender que nessa matéria tem que ler todo dia. A gente nunca sabe essa matéria inteira. Que saibam ouvir vocês para assessorar bem aquilo que vocês querem, aquelas estratégias da campanha que vocês bolaram, que eles ajudem vocês a viabilizar isso. Porque muitas vezes esses profissionais são os donos dos nãos. Eles vão falar não para vocês várias vezes. E é importante que vocês ouçam esses nãos. E principalmente não façam coisas escondido. Porque é muito comum o advogado ou o contador dizer isso não pode. E o candidato vai e faz escondido. Depois chega com o problema pipocado para resolver. Muitas vezes tem advogado que só descobre que o candidato fez besteira quando chega a intimação. Tá? Então procurem nesse ponto segurar aquela ansiedade que a gente falou lá atrás. Campanha não é mais vale tudo. Não vale tudo o voto. Vocês têm que se concentrar naquilo que pode trazer problemas ou não. Após as eleições para vocês. Já pensou ter um mandato cassado? Já pensou ter o seu registro de candidatura impugnado? Se tornar inelegível? Ter multas? Então tudo isso são detalhes para vocês atentarem. Se apertei em algo. Kleber, onde está você? Voltou. Perdão. A campanha é praticamente online. Por que praticamente online? O SPCE é um sistema que você faz fora da rede. Só que vamos supor que você receba recursos financeiros todos os dias. Você não vai ter 72 horas de cada um para fazer a transmissão? A hora que você faz a transmissão da sua prestação de contas parcial, em setembro, no começo de setembro, vocês fazem uma transmissão parcial. Tudo da sua campanha vai para a internet no site do TSE. Todas as receitas, despesas, doadores, financeiro, estimável, tudo. Uma coisa que desaprova muito as contas é a prestação de contas parcial não retratar a realidade da campanha. Se ao final da campanha for constatado que você teve movimentações, é, é, fatos de, de campanha, receita, despesa, ou estimável recebido e não declarado no ato do acontecimento, você vai ter ali uma irregularidade passível de desaprovar suas contas. Já que essas finanças são todas divulgadas e tudo isso fica lá na página da internet, sendo acompanha acompanhado por todo mundo, Justiça, Eleitoral, Ministério Público, todo mundo está ali acompanhando a sua campanha em loco. E existem muitos cruzamentos. Existe o setor de inteligência da justiça eleitoral, o núcleo, né? Núcleo de inteligência. Existem os confrontos, os cruzamentos de todos esses bancos de dados e mais alguns. Tá? Cuidado com doadores que estão desempregados, sem renda declarada, com registro de óbito. A não ser que ele tenha doado e depois falecido. tá? Isso tudo aconteceu. Isso tudo é fato real nas eleições. Você lembra que saiu toda a publicidade de tudo? E olha, beneficiários de uma mesma empresa doando são intimados porque às vezes é uma pulverização disfarçada de uma pessoa jurídica sendo aplicada na campanha. Tá? É, beneficiários de programas, qualquer programa é, social, perde a Bolsa Família, a, o doador perde aquele benefício. E por isso, diante de tudo que a gente falou aqui, é muito importante e necessário que vocês aprendam, entendam, principalmente esses itens. Doadores, quem pode doar? Quanto pode doar? Eu ficaria com vocês, eu estava falando para a Érica, o curso da gente começa às 9 horas da manhã, quando é o curso completo de prestação de contas, 9 da manhã e termina às 7 da noite, é das 9 às 19, para a gente falar todos os detalhes. Quando eu, sabia, quando eu soube, né, quando ela me disse que eu teria uma hora e meia para falar, imaginem a agonia de eu tentar falar tudo para vocês que fosse importante dentro desse espaço tão pequeno. Eu não vou conseguir falar para vocês todas as regras que eu adoraria contar sobre cada uma, porque vocês já viram que eu adoro esse tema, mas a gente não vai ter tempo. Eu só quero que vocês saibam que vocês têm que saber tudo lendo material, pesquisando na internet, se atualizando, se instruindo, pelo menos sobre isso aqui. Quais são os doadores que podem? Qual é o limite? Empréstimos, o candidato pode fazer empréstimo com qualquer pessoa? Não, só pode fazer empréstimo com o um banco. E o que ele pegar de empréstimo e usar na campanha, ele tem que quitar até o dia da entrega da prestação de contas. Isso. O tipo de serviço, que tipo de serviço pode ter numa campanha que é considerado legítimo? Eleitor simpatizante, cuidado, muito cuidado com eleitor simpatizante, porque se ele realizar despesas e esse material chegar até vocês, vocês tomaram conhecimento desse material. A partir desse momento, vira uma doação estimável. Só que eleitor, pessoa física, não pode doar material. Pessoa física só pode doar dinheiro ou aquilo, aquele serviço que seja Produto da sua atividade econômica. Um rapaz profissional da informática pode doar um site, a confecção de um site. Um motorista pode doar um serviço de motorista. Apenas aquilo que ele exerce como função na sua vida real, na sua vida cotidiana, somente aquilo ele pode ceder para sua campanha. Aprendam tudo sobre as despesas permitidas. As despesas proibidas, quais são as despesas que vocês não podem colocar lá na prestação de contas? Existe um kit do candidato, que é alimentação do candidato, hospedagem do candidato, o combustível do carro do candidato. Nada disso vocês podem declarar na prestação de contas. Existe um hall de despesas que são proibidas. Eu não vou conseguir falar todas. Os detalhes, limites específicos. Tem despesa que você pode gastar Isso. Com locação de veículos, você só pode gastar 20% de todas as despesas que você contratar. Alimentação, você só pode gastar 10% de tudo que você contratar. A mão de obra. O site do TSE vai trazer um rol para vocês em julho de quantos cabos eleitorais? vocês vão poder contratar. Então, cada limite de cada coisa. Detalhes da contratação de pessoal. Ah, uma coisa importante aqui. Tem uma inovação para a próxima eleição que todas as atividades do pessoal contratado vai ter de estar relacionada, vai ter que ter um relatório. Quando trabalhou, o que fez, quantas horas. Vai ser extremamente trabalhoso. Vocês já sabendo disso... Vocês vão organizar previamente. É uma novidade difícil para vocês na prática, para administrar, principalmente campanhas maiores. É, veículos, alimentação, já falei dos limites, vaquinha virtual, o financiamento coletivo. A partir de 15 de maio do ano eleitoral, todos os pré-candidatos podem contratar uma instituição arrecadadora que esteja cadastrada no TSE para começar a sua vaquinha virtual. Só pessoas físicas doam para essa vaquinha. E se você desistir, chegou lá na hora do registro, não quero mais me candidatar, me frustrei, me decepcionei. Todo esse dinheiro é retornado para os doadores. A instituição devolve para todo mundo esse dinheiro. É FEFEC que é esse fundo especial, vocês vão ter que ler tudo sobre ele, inclusive tem uma lei própria e uma resolução também agora, quando sair, que vai atualizar, né a resolução da prestação vai trazer elementos do FEFEC. O autofinanciamento, quanto vocês podem gastar, vocês sabem? Do dinheiro de vocês, que vocês têm? Vocês podem gastar até 10% de recursos próprios do limite de gasto e o TSE impôs. Então, para vereador não é 43, vamos, vamos arredondar 45 mil, 50 mil, ótimo, vamos chutar 50 mil. Até 5 mil, vocês podem. Só que tem um detalhe, também tem de haver lastro para isso. Se é um candidato que não tem nenhum rendimento, nunca teve rendimento nenhum, ele não vai poder doar nada. Tá? Tem que ter, na hora que vocês forem fazer o registro de, de candidatura, vocês vão ter que informar todos os bens que vocês têm. Só pode utilizar na campanha os bens que vocês declararam no registro de candidatura. E a disponibilidade financeira. Se você tiver disponibilidade financeira, você também vai colocar. Tem o dinheiro em casa, declara o dinheiro que tem em casa. Tem o dinheiro aplicado. Informa o dinheiro que tem aplicado. Se na hora que você prestar contas, aquela quantidade de recursos próprios que você declarou não bater com a sua declaração, aquela que você colocou de bens e disponibilidades no registro de candidatura, você pode ser intimado pela Justiça Eleitoral para se manifestar sobre essa disparidade. Não esqueçam que a declaração de bens da Receita. Vocês informam aquilo que aconteceu até dezembro do ano anterior ao da eleição. Só que vocês podem ter modificado a vida patrimonial. Pode ter comprado coisa, pode ter vendido coisa. Pode ter tido uma herança, pode ter ganhado um prêmio. Tudo isso, na hora do registro de candidatura, vocês têm que atualizar qual é o grande erro que os candidatos cometem. Pegam uma declaração de bens. E entregam para o registro de candidatura. Sem revisar se aquela situação que era referente a dezembro de 19. É exatamente a mesma em julho de 20. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Porque vocês só podem utilizar na campanha o que tiver sido declarado. Lembra que eu falei que vocês só podem é, é, movimentar todos os recursos pela conta bancária? mas vocês vão poder ter uma quantidade x de dinheiro vivo em notas, fundo de caixa que vocês vão poder usar. Vocês vão estudar esses limites, essas quantidades, o que pode pagar, o que não pode pagar, tá? Só pode usar o fundo de caixa sacado com o cheque da campanha, ou cheque avulso ou cartão, mas desde que você saque da campanha daquelas doações que você depositou. Só pode gastar pagando com dinheiro que saia da conta bancária específica de campanha. Se você for receber fundo partidário, tem que abrir uma outra conta. Dinheiro do fundo partidário não entra na conta da doação de campanha comum. Se você for receber o FEFEC, vai ter que abrir uma conta FEFEC. Três contas, exatamente. Se você for receber recursos de pessoas físicas, fundo partidário e FEFEC, você vai ter cada uma das suas contas. Ao final da campanha, o dinheiro das sobras do fundo partidário voltam para essa conta do fundo partidário. Da doações de campanha, volta para o partido. E a do FEFEC não é uma sobra que vai para o partido. Ela vai para o tesouro. Até a destinação das sobras, tem pontos específicos para vocês estudarem. Vocês perceberam que as, a, a legislação da prestação de contas vai ser a leitura de cabeceira de vocês daqui em diante, né? Do, sim, importante. Um parêntese. A conta doações para a campanha, a conta específica, essa é obrigatória, todo e qualquer, de qualquer jeito, tem que abrir. Em até 10 dias da obtenção do CNPJ, mesmo que não vá usar dinheiro, não é obrigatório ter depósito mínimo Quer dizer, não é permitido haver a exigência, melhor dizendo, não pode ser exigido o depósito mínimo, todo e qualquer. Essa tem que ser aberta. A conta do fundo e a conta do FEFEC, você só abre se você souber que você vai receber esse tipo de recurso. Por isso é importante a conversa com o partido. Mas vamos supor, que eu quero chegar na resposta dele, mas quero dar essa explicação importante para vocês. Vamos supor... E durante a campanha inteira, não havia a menor possibilidade de chegar a fundo partidário nem FEFEC para vocês. Faltando uma semana para acabar a eleição, o partido fala para vocês. Isso é fato, isso acontece em toda eleição. Vou mandar um dinheiro para você, recursos do FEFEC e do fundo partidário. Vai ao banco naquele momento e abre a conta específica de acordo com o tipo de recurso que vem. Se vier do fundo partidário, abre a conta bancária fundo partidário. Se vier a conta FEFEC, abre a conta do FEFEC. Agora, terminou a campanha. Me, me lembra seu nome? Bruno, terminou a campanha, você vai fazer uma prestação de contas. Para fazer a prestação de contas, qual é o documento que é a alma da prestação de contas? O extrato bancário. Você vai ao banco... Encerrar as suas contas bancárias para você ter o saldo inicial zerado e o saldo final zerado nesse extrato. Na hora que você for finalizar essas contas, você vai ter as sobrinhas, centavos que sejam, porque candidato é muito difícil deixar sobrar dinheiro na, na conta. Aqueles recursos que estão ali que sobraram, você vai fazer a transferência. Com o banco, você, candidato, faz a transferência para a conta do partido dos recursos de campanha, de pessoa física. Você faz a transferência, o repasse, essa transferência financeira, o DOC, o TED, o que quer que você faça, de acordo com o valor que sobrar. Da conta fundo partidário para a conta fundo partidário do partido e a conta FEFEC, você vai preencher a GRU e fazer o um repasse para o Tesouro. Vamos supor que você foi um candidato, vocês não. Algum candidato que não está aqui hoje, um candidato negligente, não encerrou as contas, perdeu a eleição, ficou desgostoso, largou tudo lá. No dia 31 de dezembro, o banco... Vai fazer esses repasses porque o CNPJ de campanha vai ser cancelado no dia 31 do 12. E aí essas contas serão liquidadas. Tá? Então, quem faz o repasse das sobras é o candidato. Quando encerra todas elas para a prestação de contas. Não fazendo, o banco faz esses repasses automáticos. Tá? E se o diretório. Depende, às vezes são centavos, depende do caso. Tem candidato que às vezes não consegue encerrar a conta porque ele tem cheque que ele emitiu e a pessoa não sacou. Portanto, tentem evitar dar cheques durante a campanha porque às vezes a pessoa endossa, passa esse cheque adiante e depois vocês não conseguem finalizar isso. Importante vocês, se forem fazer eventos de arrecadação, tem um monte de regra própria. Entendam as regras do evento de arrecadação. Fiscalizei esses eventos durante muitos anos. É, conhecer o sistema SPCE 2020. Não perder prazos. As contas foram judicializadas. Perder prazo agora, você pode ter a preclusão. Então, você não pode perder prazo na prestação de contas. As próximas leituras de cabeceira de vocês serão essas. Conversa, discute com os amigos, faz roda de discussão, estuda bastante. É importante vocês acompanharem o site do TSE para vocês saberem quando essas resoluções são publicadas. E eu desejo realmente para vocês campanhas vitoriosas e vitoriosas em todos os aspectos, não só de votos mas que vocês possam ter muito aprendizado e experiências realmente transformadoras positivamente para vocês. Que vocês estejam todos imbuídos de legislar em busca de melhorias para essa população que vai elegê-los. Que tenham um olhar sensível para as necessidades locais. Que vocês tenham a verdadeira essência do político. E eu gosto sempre de lembrar Aristóteles Lá do ano 300 antes de Cristo. A política é uma ciência que tem por objetivo a felicidade humana. E divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade individual do homem. E a política que se preocupa com a felicidade coletiva. Que vocês possam realmente fazer com que a população dessa cidade possa ser individualmente mais feliz e coletivamente melhor. Tá, então, isso era o que eu tinha para conversar com vocês. Eu sei que foi super corrido, porque é muita coisa para falar em pouco tempo, mas a gente vai ter um intervalo e depois vocês podem me perguntar sobre tudo. Tá? E o que eu puder responder e souber, a gente já troca essa ideia aqui juntos. Tá bom? Os slides vocês podem depois ver com calma. O prazo que o TSE tem para publicar todas as minutas de todas as áreas, de todas as regras da eleição, é março de 20. Mas tudo está muito adiantado. Acredito que até dezembro desse ano tudo esteja publicado. E desejo de verdade super boa sorte para vocês.